Alô, vocês que nos acompanham no R Mix no ar, volta às aulas, capacitação dos professores da rede pública do município de Mafra. Estamos com a secretária Jamine Henrique, também com a coordenadora Carla Boichikowski, que conversam conosco falando da capacitação, retorno às aulas, enfim, 2022, começando. Secretária, tudo bem, tranquilo, capacitação de professores é muito importante. É muito importante. Esse ano de 2022, a gente quer iniciar já dentro dos protocolos, como já, como já é, tirou algumas restrições, então nós voltamos com essa capacitação. Estamos desde segunda-feira e vamos até sexta-feira, onde o foco das nossas capacitações é inclusão. Porque o final do ano passado fizemos uma pesquisa com todos os professores da rede e eles apontaram muita dificuldade nessa área. Então nós preparamos aí, com todo carinho, com toda a nossa equipe, uma semanada de capacitações separadas por níveis, separadas por áreas de atuação, para que eles possam aí ter um pouquinho né, desse... É, Dessa capacitação voltada para a necessidade que eles apontaram. E também, como nós adquirimos o ano passado os playtables então a fábrica da Play Table veio fazer capacitação também, Adquirimos, ano passado, os laboratórios de ciências. Então, também eles estão recebendo, né, da equipe, da empresa, a capacitação. Estamos com o processo de, de humanização também com a psicopedagoga. As nossas merendeiras estão sendo capacitadas, o pessoal da limpeza. Então, toda a escola vai estar prontinha no dia 7 para esse retorno. E, este ano... Nós queremos aí investir forte na educação e por isso que está a nossa coordenadora aí, Carla. Vamos então passar a palavra para a Carla como coordenadora e contar aí da responsabilidade, da importância desse retorno às aulas, Carla, com essa maneira, com essa capacitação nesse nível. É, nós esse ano é, estamos preocupados com a nossa defasagem da aprendizagem por conta da, da pandemia e vamos investir muito na linguagem, no português e na matemática, nós teremos reforço, nós teremos atividades e no, na própria é, capacitação estamos trabalhando com isso, a humanização, a parte da criança e nós vamos resgatar essa dificuldade para nós conseguirmos alinhar as nossas crianças aí na, na aprendizagem do município. Carla, a experiência que não falta, mas todo ano, esse início de aula principalmente, é um desafio. Sim, é um desafio, mas eu acho que esse ano eles estão bem enganjados, os professores estão vindo, estão gostando, e eu acredito que esse ano vai ser um ano diferente, se Deus quiser. Muito obrigada, coordenadora Carla. Voltamos então com a secretária Jamines, que é da Educação aqui no município de Mafra. Desafio também quanto à evasão. É mínima ou nem vai existir? Nem vai existir. Nós temos alguns sistemas, uma equipe que trabalha é, com o sistema apoia. Todos os diretores, nas primeiras faltas, já vão atrás. Então, nesse sentido, nós estamos aí muito preparados. Né? Não tem evasão, não vai ter evasão, com certeza. né? Porque o lugar de criança é na escola. Muito obrigado. Conversão, portanto, com a secretária Jamini, também com a coordenadora Carla. Já esse retorno às aulas, que é na semana que vem, no dia 7, mas com essa capacitação que está acontecendo nessa semana, já semana intensiva de trabalho para todas as pessoas que têm o seu envolvimento na educação do município de Mafra.